Olá, bem-vindo ao Papo Bitcoin. Meu nome é Eduardo e esse é o episódio de número 13. O que é o ataque 51% e suas implicações? Para falar sobre o ataque de 51%, nós vamos ter que dar uma revisada de como funciona a mineração de bitcoins. O objetivo principal da mineração é encontrar os blocos, porque é nos blocos onde vão as transações que são feitas. E são essas transações que registram a movimentação de bitcoins. Uma transação só é válida quando ela é adicionada à cadeia de blocos dentro de um bloco. Então o objetivo de quem minera é encontrar blocos para então adicionar essas transações e receber as pequenas taxas que são pagas por cada transação para quem escolhe pagar essas taxas. Além disso, hoje em dia, recebe 25 bitcoins quem encontra um bloco. Então para quem não entende... Porque alguém deixaria um programa rodando nas suas máquinas para encontrar blocos? É justamente para conseguir a recompensa, que são 25 bitcoins, mais a quantidade de taxas de todas as transações que ele adicionar naquele bloco. E o que significa encontrar um bloco? É você conseguir encontrar uma sequência de letras e números, chamado de hash. E para encontrar essa sequência, é preciso rodar um programa e esse programa vai gerando aleatoriamente essa sequência de números e letras e funciona quase como uma loteria mesmo a diferença é que ganha quem encontra o número primeiro e quem tem mais poder de processamento tem condições de gerar mais sequências de letras e números então tem uma chance maior de conseguir achar esse, essa sequência primeiro ao invés de cada um rodar o programa na sua máquina por conta própria para tentar achar o primeiro bloco as pessoas ao redor do mundo começaram a se organizar em grupos chamado de Pools. Esses grupos reúnem o processamento de cada um dos integrantes do grupo para conseguir, então, achar mais rápido o hash que representa o próximo bloco a ser encontrado. Quando o bloco é encontrado pelo pool, a recompensa, que são os 25 bitcoins mas a soma de todas as taxas das transações que vão ser adicionadas naquele bloco são divididos proporcionalmente dentro do pool. O que tem acontecido é que muitas pessoas acabam entrando em um pool só, e um pool acaba ficando muito maior do que os outros. E é aí que entra o ataque de 51%. É o medo que todo, todo mundo tem que um pool porque uma pessoa sozinha dificilmente conseguiria um poder de processamento tão grande, mas que um pool consiga atingir mais de 50% de todo o poder de processamento da rede inteira. Teoricamente, se um pool conseguisse atingir 51% de processamento de toda a rede, ele poderia fazer o ataque de 51%, que é conseguir fazer o Double Spending. Para quem não sabe o que é Double Spending, por favor ouça o último episódio que eu explico mais detalhadamente o que que é na teoria como ele tem mais de 51 do processamento só ele iria encontrar os próximos blocos então ele poderia escolher quais transações vão ser adicionadas na cadeia de blocos como ele escolhe qual bloco vai entrar ele escolhe qual transação ele pode muito bem fazer uma transação adicionar ela na cadeia de blocos e se por acaso ele quiser gastar aqueles mesmos bitcoins, é só ele remover o último bloco que ele adicionou e adicionar um novo bloco com uma nova transação. Se você lembra bem, a cadeia de blocos ela é uma sequência que mostra as movimentações dos bitcoins. E você sabe que uma carteira pode gastar um número X de bitcoins porque desde o início... Existe um histórico dizendo para onde aquele Bitcoin foi até parar naquela carteira e alguém poder movimentar. Então, para que alguém consiga gastar duas vezes os Bitcoins que estão em uma carteira, é só ele eliminar a transação que faz com que os Bitcoins saiam daquela carteira e vá para outra carteira. E isso é o double spending. E quem poderia aplicar esse ataque? Quem coordena o pool? Existe alguma pessoa, um grupo de pessoas, mas um grupo pequeno de pessoas que coordena cada pool. E é quem coordena o pool que teria condições de decidir qual bloco ele vai retirar para poder colocar outro no lugar e então gerar o double spending. Uma primeira limitação que já aparece é que ele só pode retirar o último bloco. E Isso porque todo mundo já possui uma cópia da cadeia de blocos. Se ele retirasse um bloco do meio, ele ia ter que regenerar todos os blocos para frente e a cadeia de blocos ficaria completamente diferente da que todo mundo tem. Ou seja, ele ia gerar uma cadeia de blocos inválida. Então o máximo que ele pode fazer é pegar um bloco que ninguém ainda tem, que está na ponta, retirar esse bloco da ponta e colocar um novo no lugar. Essa limitação já restringe bastante o que, que alguém que resolver fazer esse ataque vai conseguir. Ou seja, ele não consegue acesso aos bitcoins de ninguém, por exemplo. Ele não vai conseguir transferir bitcoins de alguém e não vai conseguir desfazer transações antigas. Então o poder dele acaba sendo muito limitado. Outro problema que ele tem é que é uma coisa fácil de identificar. Uma vez que alguém faça esse ataque, todo mundo vai ficar sabendo, porque hoje em dia está todo mundo em alerta, em relação a esse tipo de ataque, todo mundo vai ficar sabendo, e a primeira coisa que vão fazer é rejeitar todos os blocos que vêm desse pool, ou seja, o pool vai morrer de uma hora para outra. Outra coisa que é difícil de garantir para quem tenta esse ataque, é que você sempre consiga gerar um bloco, é difícil de acontecer isso sempre, você até consegue fazer alguns blocos em sequência, mas é difícil você garantir isso. Outros pools que também estão com poder de processamento relativamente alto podem achar um bloco na, na frente de quem está tentando o ataque e o ataque acaba indo por água abaixo. Outro ponto é que isso é visto como um tiro no pé. Imagina uma mineradora de ouro que tomasse ações que desvalorizasse o valor do ouro, que é exatamente o que aconteceria, uma vez que alguns pools ficassem grandes o suficiente para tentar esse tipo de ataque estaria destruindo a confiança no Bitcoin que é justamente aquilo que ele trabalha para conseguir então não faz o menor sentido os pools se esforçarem para tentar esse tipo de ataque então esse é um outro motivo pelo qual muita gente acredita que esse ataque é apenas teórico e que ele jamais iria acontecer. Mas mesmo acreditando que é algo improvável existe algumas pequenas soluções simples que podem garantir um pouco mais que isso nunca vai acontecer uma delas é usar um pool de mineração também distribuído ou seja não tem ninguém controlando esse pool é um pool que é totalmente distribuído e ele é totalmente automatizado então ele não teria esse poder próprio de tentar causar o double spending outro jeito mais simples ainda são as pessoas que estão num pool que está atingindo perto dos 50% abandonarem esse pool e irem para um outro pool para então reequilibrar as forças da rede. Bom, então é isso. Não precisa ficar com medo do ataque de 51%. Ele é algo que funciona na teoria, mas na prática é difícil de acontecer. Então é isso. Não esquece de se inscrever na página para poder receber atualizações de novos episódios. Até mais. Um abraço. E aí